Muito bom dia a todos. Temos hoje a grande alegria, a honra de receber aqui em Brasília o ministro das Relações Exteriores de Angola, o ministro Manuel Augusto, querido amigo. Já fiz as contas, já é a oitava vez que estamos juntos, desde 1 de janeiro do ano passado. A minha reunião no dia 2 de janeiro, na verdade, com o ministro... De Angola foi a primeira eh, reunião eh, bilateral que eu tive nesse cargo, e isso, além da, do prazer de eh, retomar essa conexão, é muito simbólico do caráter muito especial da nossa relação entre Brasil eh, e Angola. Eh, tivemos uma ótima reunião eh, bilateral, temos eh, a incumbência de dar continuidade a várias ideias, várias iniciativas eh, nas quais temos trabalhado ao longo dessas várias ocasiões em que já temos estado juntos, muito especialmente da visita que tive a oportunidade de fazer a Luanda em dezembro do ano passado e também da eh, reunião breve, mas muito frutífera, do presidente Jair Bolsonaro com o ministro eh, Manuel Augusto, quando eh, fizemos a parada em Luanda na, na nossa viagem à Índia. Um tema a destacar, que é uma das prioridades e que está se revelando cada vez mais promissor, é a cooperação e investimentos em agricultura e no agronegócio. Cada vez mais identificamos que é, talvez, uma área-chave para uma renovação e a criação de um novo capítulo na parceria Brasil-Angola. A oportunidade de investimentos, de tecnologia de uh, comércio nessa área é imensa uh, dadas todas as uh, oportunidades que a Angola uh, representa como uh, país que uh, tem uh, uma prioridade no aumento da produção agrícola, na, da segurança alimentar e as capacidades que o Brasil uh, conhecidamente desenvolveu nessa área, então é uma prioridade para nós. Outra área da qual também tratamos é a cooperação em defesa temos eh, o, já uma cooperação tradicional, mas com muita, eh, muito interesse em eh, aprofundá-la. Por exemplo, na, na área naval, na, entre as eh, marinhas do Brasil e de Angola, eh, estamos tratando com, muito, eh, com muita atenção, com muito interesse, eh, os projetos de Angola de eh, capacitação nessa área, e o Brasil está absolutamente pronto a eh, colaborar. Obrigado. Eh, isso apenas para dar um, um exemplo. Nós temos eh, a perspectiva de, em breve, eh, ratificarmos o acordo sobre a dupla tributação dos lucros de serviços aéreos e marítimos, que vai eh, contribuir muito para a atividade da companhia aérea angolana Tag no Brasil. E, ao mesmo tempo, falamos do interesse recíproco de rumarmos para um acordo eh, para evitar a dupla tributação geral. E, cada vez mais, quanto mais investimentos recíprocos tivemos isso também graças ao acordo de eh, facilitação e, e cooperação em investimentos que já assinamos. Quanto mais investimentos, mais se gerará a necessidade de eh, um acordo para evitar a dupla tributação em benefício eh, recíproco. Eh, conversamos também sobre a cooperação eh, jurídica, isso é uma área também central, da qual temos igualmente falado desde o nosso primeiro encontro, o interesse grande de Angola em cooperação para o combate à corrupção, muito especificamente, por exemplo, para a recuperação de ativos, uma área que, como os senhores sabem, o Brasil, na qual o Brasil se tornou uma referência, graças a todos os ativos que já conseguimos recuperar no contexto do combate à corrupção. Vamos aprofundar isso também falamos uh, das nossas respectivas uh, regiões e uma coisa que eu queria enfatizar muito é uh, o uh, profundo interesse brasileiro numa aproximação com a África como um todo, especialmente através da União Africana e uh, contamos muito com uh, a nossa amizade, nossa parceria com Angola como um uh, canal para chegar a esse objetivo, queremos estar muito mais presentes uh, na África como um todo uh, é preciso que tenhamos a atenção redobrada sobre as imensas oportunidades que existem na África, que são geradas pela integração africana, por exemplo, a criação de uma zona africana de livre comércio. O Brasil quer examinar quais são as possibilidades para que nós nos associemos de alguma maneira intensa e produtiva com esse processo de integração na África. Queremos ter mais diálogo político, queremos ter essa presença, como dizia, na África e a aproximação com a União Africana, nos parece que é, e com o apoio de Angola, que será essencial, nos parece que é uma chave para isso. E queria realçar a nossa, a nossa total disposição de seguir sendo, cada vez mais, um parceiro do, também da presença de Angola na América do Sul. O Brasil, claro, tem um caráter específico, a sua africanidade, eu acho que é, é algo que nos diferencia, mas, de toda forma, o nosso continente, que também olha como um todo, tanto para a, a África, é, necessita, então falamos da é, conveniência e é, do interesse recíproco de é, continuarmos falando do, da dimensão é, de cooperação entre a América do Sul como um todo e, e a África de modo que uma agenda muito rica, vamos continuar a discussão sobre vários tópicos agora eh, no almoço, interrompemos justamente para não atrasar aqui a conferência com, com os senhores, e eh, estamos muito entusiasmados com toda a perspectiva desse, dessa nova parceria eh, com Angola. Esperamos muito poder também, e para terminar, em breve eh, ter uma data para eh, uma visita do presidente João Lourenço de Angola ao Brasil, e eh, temos certeza que estaremos com o presidente Jair Bolsonaro na cúpula da CPLP em Angola em setembro, e, além disso, o presidente já reiterou também seu interesse em fazer uma visita bilateral específica a uh, Angola. Tudo isso serão momentos para uh, concretizarmos todas essas uh, iniciativas, essas ideias tão ricas do nosso relacionamento. Muito obrigado. Convido o chanceler Manuel Augusto. Obrigado, ministro Ernesto. Obrigado. Um... Para não ser repetitivo, gostaria simplesmente de subscrever e, e, e reafirmar tudo o que disse o ministro uh, Ernesto Araújo sobre as nossas discussões uh, que refletem o excelente estado de relações uh, bilaterais entre os nossos dois países. Talvez aqui sublinhar também que... A minha visita tem lugar num momento em que um, um fator poderá ajudar no futuro da nossa cooperação e este tem a ver com as nossas relações financeiras. Diz-se que as boas contas fazem os bons amigos e é com muita satisfação que nós, Angola, Queremos informar que no final do ano passado liquidamos a dívida, os créditos financeiros que tínhamos para com o Brasil, numa clara intenção de, usando um termo brasileiro, zeradas as contas, pudéssemos partir para um novo quadro de relação económica perspectivada no âmbito dos programas de cada um dos nossos governos e baseados no reconhecimento que fazemos do grande potencial que existe entre os nossos dois países tanto sobre a cooperação o ministro já especificou alguns entendimentos e também instrumentos jurídicos e cabe-nos reafirmar só a sua permanente disponibilidade de Angola para elevar a cooperação com o Brasil para novos patamares. Dizer também que esta visita se insere na preparação que a Angola faz para a assunção da presidência da Cplp, que vai ocorrer no mês de setembro deste ano e eh, para a qual nós queremos eh, trocar eh, ideias com os outros países membros da comunidade para que a nossa presidência possa corresponder não só ao desejo do governo do povo angolano, mas... Que possa corresponder às expectativas eh, da comunidade eh, lusófona em geral. Eh, dizer também que, durante o nosso encontro, eh, abordamos uma questão que nos é cara eh, e que tem a ver com a nossa comunidade, e gostaria aqui de me referir à atual situação eh, de crise pós-eleitoral na Guiné-Bissau. Eh, mais uma vez, infelizmente, este país, irmão e membro da nossa comunidade, está nos escaparates da imprensa internacional, não por boas razões, mas enquanto países membros da CPLP, entendemos que devemos dar o nosso apoio a todas as iniciativas que privilegiem o diálogo na resolução do diferendo e do litígio pós-eleitoral, ao mesmo tempo que condenamos, veementemente todo recurso à violência ou também todas as tentativas de assunção do poder por meios não constitucionais. Ou seja, nós queremos encorajar todos os atores políticos da Guiné-Bissau a observar o estrito cumprimento da lei, da Constituição e das leis da Guiné-Bissau, para que aquele país possa, finalmente, depois desse ciclo eleitoral, conhecer a normalidade, condição sine qua non, para arrancar definitivamente para o desenvolvimento económico e social. Muito obrigado. Passar, só para complementar, queria só mencionar que faço minhas as palavras do ministro Manuel Augusto a respeito da situação eh, na Guiné-Bissau. O Brasil também acompanha com eh, grande atenção, preocupação, eh, a evolução eh, naquele país e eh, queremos colocar nossa palavra em favor eh, de um processo eh, constitucional Fazemos apelo para que não haja nenhum atropelo do processo constitucional na Guiné-Bissau, nenhuma violência, e como essa recusa à violência e qualquer atropelo, como única maneira de chegarmos a uma transição democrática, pacífica, naquele país que nos é tão caro como membro da nossa comunidade de, de país de língua portuguesa. Neste momento, os chanceleres responderão a duas perguntas da imprensa. Bom dia, meu nome é Marta Moreira da Agência Lusa de Portugal eu gostaria de colocar uma questão aos dois ministros acerca dessa questão da Guiné-Bissau os dois países reconhecem Sissouca em Balou como presidente da Guiné-Bissau e também queria questionar o ministro angolano acerca do coronavírus no país, colocaram a população em quarentena, queria saber se há mais alguma medida a anunciar nesse sentido, obrigada Em relação à Guiné-Bissau, obrigado pela pergunta. Nós queremos, tanto individualmente quanto coletivamente, através da, da CPLP e aqui bilateralmente, entre o Brasil e Angola, colocar, como eu dizia, a nossa voz em favor de uma transição pacífica na Guiné-Bissau. Existe também, é claro, a responsabilidade da, da CDAO, né, do organismo regional que inclui a Guiné-Bissau, por. E uh, acompanhamos com grande atenção os pronunciamentos da, da CDAO sobre a, a, a situação uh, e achamos que podemos uh, fazer uh, um pouco por, uh, pela normalização e uh, democrática uh, de, desse país. E reiterar também que o, o Brasil está pronto a. É, aumentar a sua cooperação com a Guiné-Bissau, tão logo haja um quadro institucional é, estável, democrático naquele país. Sabemos da nossa responsabilidade é, como é, membro dessa comunidade e é, é, queria reiterar isso, quer dizer, temos todo o apreço pelo povo é, é, bissauense e somente através de um, uma estabilidade democrática, se criarão as condições uh, para o desenvolvimento do país, no qual, acreditamos, podemos contribuir um pouco. Efetivamente, a Angola uh, reconheceu os resultados anunciados pela uh, Comissão Nacional Eleitoral da Guiné-Bissau, e este era o princípio uh, de reconhecer quem as autoridades competentes do processo eleitoral declarassem vencedor. Acontece que depois dessa primeira declaração da CNE, foi interposto um recurso, o que significa que o processo eleitoral não está completo. E, portanto, nós aguardamos, como toda a comunidade internacional, que os órgãos competentes em matéria eleitoral da Guiné-Bissau façam o pronunciamento final. E, infelizmente, o que está a passar nas últimas horas, nos últimos dias, é uma tentativa de se evitar que eh, essa função seja plenamente cumprida pelos órgãos competentes. Eh, não nos compete a nós eh, a, um, interferir no processo da guiné mas obviamente que nós eh, faremos o um reconhecimento definitivo de quem os órgãos competentes da Guiné-Bissau declararem como vencedor. Portanto, não há nenhum embaraço nessa matéria. Relativamente à sua segunda pergunta, quero acreditar que deve estar a referir-se a um comunicado que o Governo de Angola fez há dois dias sobre a necessidade de quarentena para os passageiros, os cidadãos que venham de, alguns, de algumas proveniências. Não estamos a fazer mais do que cumprir com as orientações do, da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Eh, sabe que nesse particular a Angola, pela sua eh, ampla cooperação com a China, é, é um país de risco nessa matéria. Temos uma comunidade de mais de 50 mil cidadãos chineses que trabalham em Angola, para além do do movimento fruto do comércio entre os dois países e estamos a tomar medidas preventivas porque será muito mais difícil para Angola se o surto epidémico se revelar, será muito mais difícil eh, tomar eh, medidas curativas porque reconhecemos a debilidade do nosso setor de saúde e, portanto, se pudermos através de medidas preventivas. Evitar ao máximo o risco de contágio será melhor para todos nós. william Oliveira, do Globo. Boa tarde. É, o, as grandes empreiteiras brasileiras, elas tinham um espaço importante na África, incluindo Angola, né, e elas acabaram saindo por causa da Lava Jato e uma série de questões. Eu queria que os dois chanceleres comentassem, o chanceler Nelson Araújo, por exemplo, como que o Brasil pensa em tentar recuperar esse espaço é, na região, é isso. Bem, é, esse é um, é um grande desafio, porque, como obrigado, Eliane, como você mencionava, o nosso digamos, modelo de... É, relacionamento econômico, sobretudo com Angola, outros países africanos, foi muito centrado durante bastante tempo nesses investimentos em infraestrutura, através da, das construtoras brasileiras, que pelas razões que a gente conhece se, se retraíram muito desse desse mercado, já enfrentavam uma concorrência muito grande de outras, de outras origens, hoje esse mercado é um mercado extremamente desafiador. De modo que precisamos, de alguma maneira, reinventar essa esse relacionamento e é, falamos sobre isso na, na minha visita a Luanda e agora continuamos é, um é, uma, um setor-chave para é, essa reinvenção, essa retomada de uma parceria econômica profunda, nos parece que é a parte do agronegócio e dos investimentos é, em agricultura, em tecnologia agrícola, é, onde o Brasil tem uma capacidade absolutamente diferenciada e é, onde ah, essa capacidade se encontra com um interesse muito claro, muito vivo de Angola em, eh, e de outros países africanos, certamente, eh, em eh, desenvolver a sua capacidade, sua segurança alimentar. Então, esse é um tema eh, que eh, teve muito presente na, nas conversas que eu tive também eh, no Senegal, eh, em, na Nigéria, na, na Costa do Marfim, e eh, eh, acho que isso pode ser uma uma alavanca muito importante para esse aprofundamento da relação Brasil-África da qual eu falei. Queremos que seja algo baseado na nossa identidade muito grande com todo o continente africano, mas também em interesse muito concreto. Então, nesse processo de, de maior presença brasileira na África, de aproximação brasileira com a África que eu mencionei, tanto bilateralmente com diferentes países, quanto com a União Africana, queremos colocar também claramente isso. E, de um modo mais geral, queremos trabalhar nessa esfera do livre comércio. Vemos que há um movimento muito profundo na África nesse sentido e queremos ver que mecanismos poderiam ser encontrados para que o Brasil faça parte disso, faça parte desse impulso de integração africana.